como instalar a tag do google ads na edus tutorial passo a passo a primeira coisa que você deve fazer se você quer instalar a tag do google ads na edus é vir no google pesquisar como instalar a tag do google ads na edus você irá clicar nesse primeiro link que irá aparecer aqui irá abrir essa página e iremos seguir o passo a passo detalhado da forma que é ensinado aqui primeira coisa Acesse o site oficial Google Ads pesquisando em seu navegador. Clique no primeiro link que aparecer. Segundo, faça login para poder acessar sua conta. Após clicar no site oficial do Google Adsense, que é o primeiro que vai aparecer aqui quando você colocar isso aqui, você vai fazer login na sua conta com todos os seus dados corretos. Se você ainda não tem uma conta, o primeiro passo é criar sua conta. Após fazer o login, o terceiro passo é, ao acessar sua conta no Google Ads, certifique-se que sua conta está configurada em modo especialista. Clique em ferramentas e selecione modo especialista. Perceba que irá abrir um pop-up. Basta apenas confirmar. Quarto, no Google Ads, clique em ferramentas e conversões. Na aba medição, clique em conversões. Quinto, clique no botão mais em azul no canto superior esquerdo. Sexto, selecione a primeira opção para Sites. Sétimo, categorizar para compras. No campo onde tem nome da conversão, você coloca o nome do produto. Pode também deixar ticado. Use, use o mesmo valor para cada conversão. Deixar o último clique ativado e depois disso clicar em Criar e Continuar. Oitavo, selecione a opção Instale a Tag Você Mesmo. Feito isso, na próxima tela você vai rolar para baixo para acessar os scripts do segundo quadrante. Basta copiar isso aqui e ir para o passo 9. Acessando o órbita, abra Links. Selecione o produto que você deseja cadastrar o Pixel. Você vai acessar a parte dos produtos na IDUS. Na e vai chegar aqui escolhendo o produto que você quer cadastrar o Pixel. Clique em Pixel de conversão. Selecione Google AdWords. Em seguida, terá um campo onde você terá que colocar o ID do seu pixel. Você localiza seu ID no segundo quadrante dos scripts. Observação. Sugiro copiar os scripts e colar um bloco de notas para ficar mais fácil. Você copia todo o script, cola no bloco de nota e copia só essa parte aqui para adicionar aqui nessa parte. Para fazer tudo corretamente, você tem que seguir isso aqui, aí. observação. Como no exemplo acima, você tem que pegar o seu ID antes da barra e depois das aspas dupla se atente a esse detalhe o ID começa sempre com AW e termina com um número assim pegando seu ID você pode colocá-lo na seguinte tela feito isso corretamente vamos para o passo 10 para pegar o label de conversão você verá que ele é a continuação do script. Observação. Se atentem pegar antes da barra e depois das aspas duplas. Cadastre o label de conversão na EDUS. Feito isso, clique em salvar. Prontinho, seu pixel do Google Ads está configuradíssimo. Ficamos muito felizes em te ajudar. Nesse vídeo, eu descrevi passo a passo o que você deve fazer para instalar o pixel do Google Ads, ou a tag do Google Ads, é, seguindo o passo a passo que o site da própria Eduzz aqui nos ensina. Então, se você fizer isso tudo passo a passo certinho, você não vai ter dificuldades, em configurar o seu pixel a sua tag do Google Ads e assim conseguir medir todas as conversões do seu site para o Google ir melhorando seus anúncios de forma inteligente e você conseguir vender e lucrar muito mais se você gostou desse tutorial passo a passo e gostou do vídeo deixa um like se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação próxima nem um vídeo futuro porque os conteúdos serão cada vez melhores e se você é, quer aprender Copywriting de um jeito simples e fácil de entender, podendo aplicar ainda hoje as técnicas de copy nos seus negócios e vender e lucrar muito mais, clique no primeiro link da descrição aqui e acesse o Guia Copy Resistível, que é um passo a passo de como criar uma copy que vende muito, mesmo que você seja um completo iniciante em copy. Forte abraço e até o próximo vídeo.